O Bitcoin não consegue romper os topos anteriores e tomar uma decisão. Está corrigindo aqui agora, nesse momento. Eu vou comentar para vocês o que eu espero dessa última movimentação de preço. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like aí, compartilha esse vídeo com mais amigos e também não deixe de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise aqui do Bitcoin e mercados. Então vamos lá, galera, vamos comentar aqui para vocês que eu espero dessa última movimentação do Bitcoin rapidamente passar falando sobre as pequeno também para vocês aqui. Que as pequeno eu comentei na última live, se eu não me engano aqui, vou até puxar o gráfico de novo aqui no, da, da SP 500. A gente pode ver que nessa região que a, SP, que a está, está formando também um padrão aqui aqui, um padrão de, puxar quatro horas aqui, um padrãozinho de cone também no topo, tá, pessoal? Esse aqui é um padrão, que na minha opinião, ele é bastante perigoso e geralmente mostra um sinal de reversão aqui das pequenos que não consegue romper essa zona aqui dos 4.200 pontos, né? Estou há tempo já apostando que as pequenas não vai conseguir romper essa região, né por enquanto não está conseguindo romper e esse padrão aqui, na minha opinião, é um padrão perigoso essa zona que mostra que grande chance das pequenas fazer mais uma correção aqui, tá? O DXY continua aqui numa região de fundo, né, testando aqui um Suporte importantíssimo na minha opinião. Tá, tô curioso para ver como vai ser essa essa decisão aqui deixe Y se romper essa região do 102.3 aqui já ficar interessante, né? fica realmente perigoso aí para o Bitcoin e para SP500 perdendo esses fundo, perdendo fundo aqui do 100, uh, de 101 mais ou menos aqui já fica bem interessante para SP500 e a uh, Bitcoin, tá, pessoal? Então tem de perto que o que vai fazer? Tá? Na minha opinião, só, obviamente, o, o dólar está bearish aí, mas o Banco Central Americano está ainda né, apertando as políticas aí. Né, e vamos ver quanto, quanto tempo eles vão conseguir manter isso aí antes de quebrar as coisas todas. Tá? Quando começar a quebrar, aí vai ser o um momento que vai ser, vai ser grande, o grande pivô do FED vai acontecer. Que é quando eu espero que os mercados vão de fato aí, começar realmente a corrigir muito forte. Né? Isso, isso falando de sp 500, eu e acredito que o Bitcoin sim vai junto, tá bom? Então, é, na minha opinião, a gente tem que ver até quando eles vão conseguir manter. Esse, esse aperto monetário aí sem quebrar, quebrar muita coisa, tá? essa é isso que eu tô curioso para ver aqui agora, nesses momentos. Então, eu não tô muito otimista com o Bitcoin, com, com, com o mercado, com, a, com, a, com o mercado de ações, enfim, porque, algum momento, esse pivô do Fed vai vir e vai vir uh, de, forma, de forma, assim, uh, para conter problemas maiores, digamos assim, né? Corrigir problemas porque, realmente... Fica bem inviável em algum momento quando começar a é quebrar mais bancos, quando tiver bancos quebrando aí, começar a é quebrar mais coisas, uh, o sistema fica muito inviável de desmanterem as políticas monetárias dessa forma, tá? Então, é, é, deixa isso aqui na minha região do suporte, tá? E junto com o sp 500 fazendo aqui um topinho, tá perigoso aqui para os mercados, não estou muito animado em, em entrar em posições de long aqui no Bitcoin, tá bom? Isso eu comentei para vocês na última análise. E realmente aqui olhando. O Bitcoin é que ele não conseguiu ter muita força aqui para romper esses topinhos anteriores né? e continua aqui dentro desse padrão, que é um padrão aqui, na minha opinião, graficamente falando aqui, tem sim um padrão, um padrão ombro, cabeça e ombro aqui, você né? vê mais ou menos isso aqui, ó. Né? Então esse padrãozinho que o Bitcoin continua aqui agora. Se a gente acabar perdendo esse suporte, que essa linha azul aqui agora, pessoal, a gente pode acabar buscando retestar essas regiões próximas lá dos 24 mil, ó. 24 mil, um, 24 mil dólares aqui, mais ou menos, seria basicamente o fundo desse canal maior que eu tô de olho aqui agora para o Bitcoin. Tá? A gente tem um canalzinho grande aqui que a gente pode voltar a testar essas zonas aqui de 24 mil dólares, que na minha opinião faria todo sentido aqui. São zonas importantes que a gente tem uh, uh, bastante suporte aqui, né? zonas de reteste interessante. Tô de olho para ver uma correção do Bitcoin para essas zonas aqui, para me expor um pouco mais em Bitcoin. Tá? Eu acho que esse, esse, essa. Uh, o pivô do Fed vai vir muito mais adiante, acho que tem espaço do Bitcoin ele mover mais, então eu estou esperando uma correção nessas zonas aqui para poder me expor mais Bitcoin, as zonas dos 25, 24 mil dólares, para me expondo mais a minha banca lá, que eu acabei vendendo lá nos 31, 29 mil dólares, né, para ver se a tipo, gente busca, consegue buscar lá a região dos, uh, dos 34, 35 mil dólares para o Bitcoin. Tá? É a minha expectativa é que agora é isso, né? mas obviamente sempre com stop loss, pessoal, porque uh, a gente pode ter problemas no mercado. Né? E meu stop vai estar aqui para o Bitcoin, conforme eu comentei para vocês, nessas zonas aqui próxima deixa eu puxar aqui o um gráfico aqui da Highblock com essas duas que é próxima aqui dos 20, 20, uh, 22 mil dólares, tá? Se a Bitcoin começar a perder os 22 mil dólares, essa posição que eu vou estar fazendo aqui, uh, na região dos 25 mais ou menos, eu vou estar interessado em, uh, né, talvez, provavelmente... Fechar essas posições aqui, pessoal, porque a gente pode vir muito mais abaixo, tá bom? Mas eu não estou só postando que o Bitcoin vai segurar né, entre essas zonas que dos 25 até essa região dos 24 aqui. Eu acredito que grande chance o Bitcoin acabar segurando essas zonas, porque esses pulls, esses hitmaps de criação, são muito antigos aqui, tá? Então, isso aqui é de três meses, não quer dizer que essas, essas regiões estão aqui, estão abertas, tá bom? Então, pessoal, basicamente estou vendo o Bitcoin é isso, tá? Mas olha só, mostrar para vocês também o, o sentimento aqui agora é que piorou bastante o Bitcoin no curto prazo. Puxando o TRDR aqui, a gente pode dar uma olhada no seguinte, ó. Nessa correção que o Bitcoin fez aqui, está corrigindo com o open Interest também subindo, tá? E junto com o Longest Clean também subindo. Então é um sinal ruim aí que mostra que a gente vai ter mais, provavelmente, mais correção para o Bitcoin, tá bom? Então, uh, realmente a coisa está, não está muito bonita aqui para o Bitcoin nesse momento. Mas, obviamente, você tem que tomar cautela com shorts aqui, porque a gente tem formado aqui, ó, BitMEX, puxo de criação acima nessa região que dos 28.400 uh, 28 dólares. Também na região que dos 29 mil dólares tem puxo de criação acima. E também formamos aqui algumas. Uh, Ineficiências aqui, né, de oferta e demanda nessa zona aqui próxima dos 20 e 28.300 dólares também, tá, e também nessa zona aqui dos 29.300 por 4 horas, Essas tá? são zonas que geralmente o preço volta a testar, inclusive a gente viu que nessa região, ó, Bitcoin acabou formando uh, várias ineficiências nessa região que o Bitcoin foi acabar testando de novo, tá, então fiquem de olho no trade light, aí vale a pena vocês buscarem esses uh, desequilíbrios de oferta e demanda, são zonas interessantes para poder abrir operações aí. Então, se o Bitcoin voltar aqui nessas regiões aqui dos 28.300, vou começar a escalar aí a ordens né, de short para o Bitcoin, nessas zonas aqui, tá? é, com stop acima dessa região aqui dos 29.400 dólares, tá bom? Então, basicamente isso, olhando esses, esse push de criação da BitMEX com também essas deficiências aí do, do mercado aí, estou vendo, o Bitcoin. Tá Olhando também aqui... Uh, vamos passar aqui 12 horas, então, o que está acontecendo. Aqui 12 horas, liquidez, tem liquidez nessa região aqui dos 28.300, bem confluente com aquela zona ali que eu comentei sobre a, a, a ineficiência de oferta e demanda. Nos 7 horas, a gente pegou uma liquidez bem importante que é abaixo nessas zonas, tá? Então, é, tá interessante ver isso aqui. Um, não está mostrando muita liquidez, muito mais abaixo, Bitcoin pode acabar segurando aqui e acabar fazendo... Uma, uma correção dessa queda ali para essas zonas, que eu comentei para vocês, tá bom? Então, tome cuidado aí para não shortar nessa região que eu acho que é, é um pouco perigoso. mas tá formando liquidez nessa região aqui, dos 26.400 dólares, olhando aqui de um mês, tá aqui. É uma zona importante que é um suporte grande aqui. Se vocês, vocês virem essa, essa zona aqui próxima, essa linha de tendência aqui agora, é, é um suporte importante. Que Bitcoin tem, tem segurado. Se perder essa região aqui dos 20, 20 27 mil dólares, pessoal, 27.200, começar a perder essa zona aqui, fica bem complicada. A gente pode ter essa, esse ombro, cabeça e ombro formando, né? E acabar buscando. Tanto pressiona o cabeção quanto esse triângulo aqui tem o mesmo padrão, mesmo, o mesmo uh, alvo aqui, tá? Seria essa zona próxima aí. Então, puxar aqui de novo o, essa informação, puxar que essa zona seria se romper, se retestar o fundo desse canal aqui maior para o Bitcoin que eu estou vendo, beleza? Então, pessoal, no mais é isso. Qualquer update, qualquer novidade, eu volto a falar com vocês aí é, sobre o mercado. Eu estou aqui fazendo uma análise bem. Um... Bem aqui, uh, superficial aqui do Bitcoin, tá? Pra vocês, porque. Ah, tem mais uma dica importante: a Bybit aqui também. Ela tá com uma promoção importante, pessoal. Tá aqui, ó. De mil dólares de posição gratuita pra você operar na Bybit. Se você nunca abriu uma, uma operação. Na Bybit, uh, no par BTC USDT perpétuo aqui, você pode ganhar uma posição de 1.000 dólares gratuito para a Bybit. Basta usar o link aqui abaixo, que eu vou deixar para vocês então, na descrição, comentário fixado também. Tá, dá uma olhadinha, isso aqui isso é interessante, eles me informaram isso aqui por e-mail. Está tá aqui todas as regrinhas, se você nunca abriu uma, uma posição na, no, no Bitcoin, o USDT na Bybit, tem dinheiro lá, cerca de 100 dólares mais ou menos, você pode então uh, abrir essa posição aí e está válido é cerca, por mais uh, 53 dias, tá bom? Então vou deixar o link aqui para vocês aproveitarem essa promoção. Qualquer novidade, eu volto para vocês, tá, pessoal? Mas o que eu tô vendo aqui agora é Bitcoin, as coisas não estão uh, muito boas, na minha opinião, que eu estou vendo aí, tá? Mas é qualquer novidade, eu volto para vocês aí mais tarde, se tiver alguma coisa importante, beleza? Um abraço e a gente se vê em breve. Tchau!